Fala pessoal, vamos fazer um update rápido aqui então do Bitcoin, não se esqueça, deixa aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal e mais um recadinho rápido aqui, não esqueça de criar sua conta na PrimeXBT se você já está operando aí o mercado, tem experiência, link aqui na descrição, você pode participar inclusive do grupo VIP aqui se você estiver operando na PrimeXBT, é super simples, é uma corretora que você pode operar diversos tipos de ativos, né? tem aplicativo para o celular, taxas muito baratas, você pode operar então criptomoedas, índice, forex, commodities tem copy trade também lá com certeza você vai gostar e um bônus muito bom aqui de 7% de depósito até 7 mil dólares ou 25% de taxas também usando o cupom a 25 tá bom então cara update super rápido aqui do Bitcoin porque meu dia tá corrido segunda-feira tá, tá complicado aqui só comentar para vocês o que eu tô achando tudo dessa movimentação do Bitcoin nesse momento eu acho o seguinte, ó, tá bem arriscado, na minha opinião, o Bitcoin tá, tá forte tendência aqui, obviamente, aqui agora, nesse momento, né? Mas tá bem arriscado, na minha opinião, aqui, querer entrar numa posição de long, né? Buscar entradas aqui agora, porque a gente esticou bastante preço, o Open também subiu bastante, né, pessoal? Então, para mim, quanto mais o Open vai subindo aqui vai chegar um ponto que, com certeza, essa vai gerar muita volatilidade, incluindo, incluindo para baixo também, tá? Então, para mim, inclusive, olhando aqui o Open Interest, zona de suporte nesse momento para o Bitcoin, acho que a zona mais importante aqui seria, onde tem um aumento grande do Open Interest, seria essa zona aqui próxima, essa região dos 24 mil dólares, né? Aqui a gente teve uma variação, o Open, Interest, o Open Interest subiu muito forte nessa região aqui, tá? A região dos 24 mil um, dólares. Também aqui tem essa zona, essa zona próxima aqui, ó, dos 20... E, 6 e 200, 26, 200 dólares é uma região importante, também pode gerar um certo suporte aqui, né? Ou seja, uh, alguns traders aqui que estão, né, traders que estão aqui presos nos no seus shorts aí podem acabar é, querendo gerar uma demanda aqui comprando para tentar sair próximo do zero a zero, tá? Então, são zonas que eu tô olhando aqui agora para o uh, Bitcoin, uh, acho que são importantes de, de acompanhar. Também, aonde o Bitcoin pode ir aqui agora nesse momento, né? Olhando aqui o gráfico, puxando essa última pernada que o Bitcoin fez aqui maior, eu acredito que é importante acompanhar essa região, essas regiões Fibonacci também, tá? essa é desse topo aqui até esse fundo, a região de 68 aqui tá na, na zona dos 31 mil dólares, né? Então o Bitcoin poderia buscar aqui essa zona dos 31 e 127 dólares aqui, 31 e 100 dólares no caso, né? Inclusive a gente tem aqui próximo regiões de resistência aqui no VPVR, tá? Começa na região dos 29.500 e dólares, Bitcoin pode, então, ainda buscar essa zona aqui dos, do 618, é o que eu estou aqui de olho. E provavelmente aqui, pessoal, eu vou estar uh, uh, interessado em realizar as vendas no spot, tá? Eu acho que a região dos 28 ali e 500, que era o meu plano inicial, já não está muito assim, não estou muito animado a vender Bitcoin aqui ali, uh, nessa região, devido a toda essa narrativa que está acontecendo aqui agora. Uh, então, para mim, eu vou... a narrativa do Bitcoin, no caso, né, deve ser a... Conseguir pegar, né, no caso, esse dinheiro que, que as pessoas estão com medo de deixar em bancos, né, deixar em Bitcoin. Tá? Então essa é toda a narrativa que está surgindo aqui agora, que os bancos vão todos entrar em colapso nesse momento e o, o Banco Central não vai resgatar. Né? Eu acredito que ele, o Banco Central vai resgatar esses bancos, tá? eles não vão deixar isso quebrar aqui agora, nesse momento. Então eu não estou muito preocupado é, com isso agora, tá? mas obviamente eu acredito que o Bitcoin em longo prazo, é importantíssimo você ir se expondo né, para o Bitcoin, porque... Em algum momento, isso, esse, esse sistema Ponzi uh, do sistema Fiat aí, ele vai entrar em colapso, tá? Sem dúvida nenhuma. A gente está aí hoje em dia já num nível bastante crítico, como foi falado aqui no canal, e acho que a, a tendência é só piorar, tá? Então o Banco Central Americano já está aumentando o seu o balanço, aí aumentou o balanço de quase 300 bilhões de dólares aí. É, então é um sistema Ponzi ridículo que uma hora vai com certeza estar em colapso. E o Bitcoin ele é um seguro contra, né, a esse, contra o dólar, né, contra os problemas que o, que, o, que o dólar vai gerar e muita gente vai acabar se dando muito mal por não ter uma exposição nem que seja pequena em Bitcoin. Eu acho que você tem que sim ter a exposição pequena, mas que o Bitcoin se esticado desse jeito aqui, tem que tomar muito cuidado. E próximo a região de, um de 68 aqui, 31.100 dólares, 31, tem que tomar cuidado aqui também. Eu acho que pode ser bem uh, realmente... Qualquer momento aqui, o Open interest subindo, a gente pode ter essa correção forte. Tá? Então, para mim, aqueles níveis que eu mostrei para você ali analisando o Open Interest, pode ser em potenciais entradas para o Bitcoin. E o que eu gostaria de ver é que agora, para ficar mais bullish no Bitcoin de fato, ó, a gente rompeu... Uh, baixando aqui o tempo gráfico, só para mostrar para vocês, a gente rompeu essa média de 200 semanas aqui para cima, né? Então aqui agora é uma região que com certeza essa zona aqui, ó, dos 25.300 dólares, que está aqui agora, a média 25.450 aqui, né? É a média de 200 semanas nesse momento. E eu gostaria de ver essa média, que ela virou uma resistência por muito tempo, ela começar a virar um suporte para o Bitcoin. Eu vou ficar animado de fato acreditando que a gente vai então uh, continuar essa subida aqui, tá? Então para mim essa é a zona que pode ser uma região zona interessante aqui que pode gerar uma demanda para o Bitcoin nessa região junto com os pontos que eu comentei aqui em relação ao Open Interest, tá? É, então pessoal, a semana a gente vai ter aqui a quarta-feira mais importante de todas na minha opinião aí, tá? Então aqui a quarta-feira vai ter o pronunciamento aqui, vai ter a decisão do de aumento da taxa de juros, né, e também o pronunciamento do, do Fed ali, do, do, do Powell, né, acho que vai ser bem interessante de acompanhar esse, esse pronunciamento. Aqui, inclusive, está dizendo aqui no, no, na CME Group aqui que a, a previsão, nesse momento, é da, da taxa aumentar em 0,25 basis points, né, em 73,8% de chance, é isso que eu estou vendo aqui agora, o que me surpreende aqui agora nesse momento. tá Então, ao mesmo tempo que o Banco Central está... É, fazendo o quantitative easing, né, expandindo o balanço deles eles estão querendo... aparece tá, aqui a probabilidade maior deles aumentar a taxa em 0.25, tá? Eu acho bem estranho tudo isso, estou tentando entender o que está acontecendo aqui de fato agora, tá? Mas uh, na minha opinião você tem que, não pode esquecer também que aquilo que eu falei nesse vídeo aqui do canal, se não me engano foi esse aqui, ó, pivô do FED e bull market. Tome muito cuidado que quando esse pivô do FED for confirmado, ou seja, a gente começar a ter redução da taxa de juros... A gente pode ter sim a pior pernada do mercado, tá? eu acho que isso pode acontecer. Tem grandes chances de fato de isso acontecer. Eu aconselho você a assistir esse vídeo aqui, tá? Que eu tirei aqui, inclusive essa análise aqui do, do Alessio Rastani, faz bastante sentido. Então, para mim, o, o Bitcoin sempre foi muito correlacionado aqui com a SP500. E eu acho que a SP500 corrigindo aqui pesadamente, eu acho que o Bitcoin ele vai junto, tá? Eu acho que sim. Uh, eu acho que o Bitcoin ele, ele, ele, com certeza seguiria bastante esse SP500 aqui, então tome bastante cuidado é, em acreditar que a gente vai entrar no bull market ainda, porque a gente não teve uh, essa... essa uh... Essa pernada aqui, na minha opinião, final que vai vir para SP500, tá? Acho que está, assim à, à beira de uma crise aí muito importante. O Bitcoin vai ter um papel importante nessa crise também, eu acredito que sim, mas tome cuidado com a narrativa de acreditar que a gente vai entrar, de fato, no bull market agora e buscar é, Bitcoin acima dos 100 mil dólares, tá? Tome bastante cuidado. Inclusive, vi essa notícia que saiu, tem um trader acreditando que o Bitcoin vai bater aqui a casa de 1 milhão de dólares para o Bitcoin em 3 meses, tá? É, então, caras, isso, isso gera muito fomo aqui, tá? Esse tipo de notícia... Uh, é, é realmente bizarro ver isso, a gente está vendo também aqui o, o nosso indicador, aqui o, o Fear and Greed Index em 66, estamos em ganância aqui agora nesse momento, então essa não é o momento de você ficar é, bullish, tá? é o momento de você tomar cuidado aí, né? porque é, é, é o que eu, tô, eu penso pelo menos, obviamente eu tenho uma exposição em Bitcoin na minha carteira, né? na, na minha carteira, na minha na minha, na minha, na minha na banca de trade, que eu estou buscando uh, sempre aumentar a minha banca de trade, né? em termos de Bitcoin e dólar, né? então para mim que agora buscando essa região de 71 mil dólares vou estar muito interessado em vender tá mais uh, desfazer de posições de Bitcoin é, e, possivelmente, voltar a testar essa região do, do, das médias 200 semanas aqui, eu posso, posso ficar interessado em buscar né, um long aqui, talvez, está valendo um risco de retorno ba bacana. Eu acho que pode ser uma zona interessante para a gente tentar se expor aqui. Inclusive, a PBR tem um certo volume aqui de negociação muito forte nessa zona aqui, próximo dos 25 mil dólares, tá? Então, para mim, com o open interest elevado, eu acho que uh, é interessante avaliar aqui agora, uh, né, tomar cuidado com a exposição de long porque, a qualquer momento, a gente pode ter aí problemas. Né? E quarta-feira, pode ser que a gente possa... Ter aí uh, né, uma, uma visão mais clara do que vai a, acontecer, eu acho que vai ser realmente a fala mais importante do Jerome Powell que a gente vai ter aí, né, dos últimos no último ano, na minha opinião pessoal. É realmente extremamente importante, tá bom. Então, caras, no mais é isso que eu tenho para vocês, não vou ficar aqui quebrando muita cabeça, né, acho que vou tentar fazer um vídeo amanhã um pouco mais tranquilo, tentar analisar aqui melhor a situação e atualizo vocês à medida do possível, tá bom? Então, no mais é isso, Desejo vocês aí bons trades e qualquer coisa, estou aí. Ah, tenta participar também do grupo VIP, pessoal, não deixe de participar, com certeza vocês vão gostar. É, tem muitas novidades que vão sair essa semana aí para quem é membro VIP do canal, tá bom? Então, um abraço, valeu!